Mãe. Oi, Como é que foi o treino? Foi ótimo. Eu tô muito ansioso para três momentos. A entrada na Vila Olímpica, a entrada no Maracanã, na cerimônia de abertura, e a minha prova. Eu, efetivamente, me tornar um atleta olímpico. Eu, pô, espero isso há muitos anos. E eu sei que a arquibancada inteira vai estar lá ao meu favor. Eu já treinei lá há um ano. Eu tô acostumado com esse clima, enquanto eu já tenho essa vantagem. Ou oh, tem mais uma vantagem, a torcida vai tornar isso muito mais leve, vai tornar esse momento que é uma senhora responsabilidade no, no momento de maior prazer de toda a minha vida. Como é final, vai ter a apresentação de cada atleta, eu vou entrar enrolado Eu sempre sofri muito de ansiedade, então isso foi uma coisa que eu demorei muito trabalhando com todos os meus psicólogos. Os meus níveis de ansiedade sempre foram muito altos, chegava a competição que eu não conseguia dormir antes, não conseguia dormir mesmo da competição de tão ansioso que eu estava. Hoje não, hoje eu já já consigo administrar muito bem a ansiedade, né, porque ela não, não me prejudique, né. Então assim amanhã eu vou trabalhar tipo dentro da normalidade, né. A gente tem, a gente vai treinar de manhã, é, a gente tem um, tem um encontro presente do Fluminense, né. À tarde a gente vai para Urca, vai pegar o uniforme e depois vai para Vila. Hoje é dia de entrar tá na vila. Eu quero mesmo é conhecer a vila, tudo, tudo mesmo. Tipo, só de estar entrando tipo, uma Vila Olímpica já é muito bom, né? É um sonho. Então, tô bem animada. Tô mais tranquila porque os meus estão melhorando, os estão saindo. Aí eu tô mais animada agora. Agora tá por conta deles. Né? a parte está feita. Agora está nas mãos deles. Estão preparados, estão bem, estão classificados, todo mundo realizando seu sonho. Então, entender por quê? Espere, fica à vontade, tem fica tranquila, a vai com tudo. Só todo dia está com a gente. Todo dia, não mas... é aqui? Na próxima eu tô lá. A próxima. Infelizmente, eu já sou que cada um vai ter que sair no dia seguinte a que compete. Então eu me dei mal. E o ruim é porque a gente não pode aproveitar o máximo, porque a gente não tá lá pra aproveitar, a gente tá pra competir. É. Então depois que compete eu já tava, não, aí eu vou ter tempo pra aproveitar e tal. Não, só que não. primeira Olimpíada né, vai ser aqui, e sorte é minha, porque quantas pessoas aí de outras gerações passaram por cinco Olimpíadas, nem um casa. Agora eu estou tendo a sorte de ter a primeira aqui. Quando você chega para uma competição, para uma Olimpíada, você chega para o campeonato mundial, que são os mais importantes, né? ou qualquer outro tipo de campeonato que você tinha que ter feito, você tinha que ter feito no treino, não adianta se arrepender mais. Chegar na hora e falar, ai ah, meu Deus, se eu tivesse feito, cansei de avisar. Chegou na hora da competição, não é mais treino.